Galera, fui banido do AirBnB. Hello darkness, my old Se você quiser entender como e evitar o que eu fiz, fica aqui nesse vídeo que eu vou te dizer. Então, cara, deixa eu te contar o que, que aconteceu. Eu recebi um e-mail um dia, um belíssimo dia, dizendo você está banido para todo sempre da plataforma. Eu falei como assim eu fui banido do airbnb cara e aí depois eu comecei a analisar o que, que eu tinha feito de errado a gente falou com uma amiga nossa que trabalha lá também na europa tal enfim para entender o porquê disso daí porque não tem jeito, tô fora do jogo, não consigo mais alugar casas no AirBnB. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu sempre tive a prática de falar com os proprietários antes de fechar o AirBnB para saber se a internet estava ok, para saber algumas outras informações em relação à localização, entender um pouco mais da infraestrutura e tentar negociar preço. E eu tinha um texto padrão que eu enviava para todo mundo, e nesse texto eu acabava que eu indicava como referências para ele entender que eu não era um psicopata e que tinha uma vida fora dali, alguns links dos nossos projetos. Só que os links, quando você fala ali no fale com o proprietário, né, você sempre tem na homepage ali quando você olha uma, uma propriedade, um apartamento, você tem a opção de falar com ele antes de fechar, é proibidíssimo você enviar qualquer tipo de link, contato seu, né, telefone, qualquer coisa que aparente uma intenção de você sair da plataforma para tentar negociar por fora, fechar algo por fora, né? Só que nunca foi a minha intenção e eu não percebi. E na verdade eu recebi três e-mails. Você tem que ficar atento porque se você já recebeu um e-mail desse é ponto de atenção, você precisa realmente olhar ali e ver se você está fazendo alguma coisa de errada, mas a regra é que você deve receber três e-mails antes mostrando, é, do Airbnb, falando que você não pode manter nenhuma comunicação fora da plataforma, não compartilhe links, não compartilhe contatos telefônicos, etc, só que eu ignorei. E o que eu estava fazendo, que era mandar o site de uma forma que a pessoa entendesse, por exemplo, Ian Borges Espaço DOT, espaço, COM, espaço. Espaço DOT, Espaço BR, né, que aí não parecia um link direto, isso é contra as políticas do Airbnb, e eu não sabia, eu dei mole, foi erro total meu, eu fiz isso, né, como eu alugo Airbnb há anos aí, foram centenas de Airbnb, eu tinha essa prática de sempre negociar um pouquinho antes que eu conseguia negociar às vezes 10 a 30%, dependendo do período que a gente ficasse, um mês, dois meses, algumas semanas, então galera, mudei aqui porque a música estava muito alta, mas vamos ver se Aqui tá um pouquinho melhor. Então voltando, você tem que ficar muito ligado para não compartilhar nenhum link, nenhuma, nenhum telefone, nada ali nessa, nessa funcionalidade de falar antes, porque é proibido. E eu acho que foi principalmente porque nessas conversas uma proprietária uma vez propôs, porque eu estava pedindo desconto, da gente fechar por fora. E ela escreveu em códigos ali, o WhatsApp, de uma forma que deu a entender que a gente ia fechar por fora. Então, esse foi o grande erro que eles analisaram minha conta viu que eu costumava enviar as referências dos meus projetos, junto da Thaís, e isso é total contra as políticas da plataforma. Então fique ligado, porque eu cometi esse erro e não quero que você cometa, porque uma vez que você é banido, não tem jeito. Eu mandei e-mail, liguei para os caras, tentei de tudo que é jeito, mas eles não dão é, justificativa de te banir. E a parada foi que, não estou dizendo que foi injustiça, porque eu fui contra a regra da plataforma que eu não me atentei, eu dei mole admito erro só que eu nunca fechei nada por fora se eles analisassem lá todas as minhas contas tal todas as vezes que eu falei com alguém compartilhando mesmo assim eu fechei pela plataforma então foi um pouco, assim, chato, porque realmente é uma puta plataforma que eu admiro muito, que eu acho muito legal. E agora a gente está olhando com outros olhos o Booking, que a gente sempre usou muito, inclusive outras formas como esse pico aqui que a gente está, que é o Celinas, que é uma espécie de co em coworking E isso a gente fechou direto por aqui. E você deve estar tá pensando, ah é só criar um novo e-mail e faz uma nova conta lá. Eu não tentei e te admito que eu acho que nem vou tentar, porque os caras, meu irmão, são muito mais espertos do que a gente. Né? Os caras, é o core business deles, então eles têm um algoritmo lá que pelo CPF ou pelo cartão de crédito, eles com certeza vão conseguir identificar que é, um, é o mesmo Yama, só que tentando aí com um novo nome, com outro e-mail e tal. Mas fica ligado para você não dar esse molinho. Se você receber qualquer e-mail do Airbnb, leia atentamente, não demole como eu fiz e continue nessa plataforma com as boas práticas, porque realmente ela é animal. Então se curtiu, dê seu like, deixe seu comentário aí embaixo. Se você gosta desse estilo de vida, me segue lá no Instagram, arroba que eu venho compartilhando muito desses travel hacks aí pelo mundo. E segue aqui outros vídeos como esse, porque eu venho postando muito sobre esse conceito da vida exponencial. Então me acompanha aí e também meu podcast em todas as plataformas, que é o Life Hacker Talks, então é só botar lá em Google Podcast, no Stitcher, no é, iTunes, onde for você me encontra, beleza? Até a próxima!